Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje a história e curiosidades do segundo álbum da cantora Maria Rita. O segundo álbum da cantora Maria Rita, que leva o mesmo nome, foi produzido por Lenine e lançado em 2005 e foi lançado em todos os países do mundo onde sua gravadora tem representação na época. O álbum teve bastante polêmica entre os críticos, que receberam um mini iPod ao em vez de um CD físico, o que teria influenciado na avaliação do mesmo, com composições de Rodrigo Maranhão, Marcelo Camelo e Jorge Drexler, entre outros teve como maiores sucessos as canções Caminho das Águas, escolhida como tema de abertura da minissérie Amazônia de Galvez a Chico Mendes, exibida pela Rede Globo em 2007 conta outra, mal intento e muito pouco o álbum ainda conta com as regravações de Sobre Todas as Coisas de Edu Lobo e Chico Boar e Minha Alma A Paz Que Eu Não Quero, do grupo o rapa premiado com o grammy latino nas categorias de melhor álbum e melhor música com a canção caminho das águas vendeu mais de 350 mil cópias no país e ganhou o certificado platina dupla o álbum segundo da cantora maria rita possui 12 faixas é isso aí galera, essa foi um pouco da história e curiosidades do segundo álbum da cantora Maria Rita. Se você curtiu, deixe seu like, comente, se inscreva no canal e compartilhe. Fiquem com Deus e até a próxima.